Senhor Deus, eu clamo a Ti. Ouve-me, ó Deus, e escuta a minha oração, o meu clamor. A depressão tem tentado se apoderar da minha alma. Cordéis da morte, laços de inferno, tem tentado se apoderar de mim. Meu Deus, livra-me e ajude-me, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ore um Pai nosso, coloque sempre um copo com água, e após terminar a oração, você beba água, faça a campanha durante sete dias seguidos.